Entrar no site da Amazon www.amazon.com.br Para adquirir a mini revista Você digita Fernando Lima Monteiro dá Enter Vem aqui e escolhe Mini revista, você pode ler pelo Kindle de Graça ou comprando por 9 e Você pode clicar aqui para ler de graça pelo Kindle, ou então dar uma olhada aqui na revista: a capa corporate a história da minha revista e como adquirir os materiais para a oficina. E depois tem o conteúdo da revista, que você pode clicar aqui e adquirir com um clique. Obrigado, como queremos demonstrar.